Quais games da Nintendo o Nerdice devia adaptar? Nintendo é um jogo. Eu sei. Zelda. Zelda. Zelda. Zelda. Zelda. Zelda. Chegou a hora, Zelda. Eu sou apaixonada por Zelda, eu tenho mais alguns cosplays de Zelda por aí, e com certeza Zelda. Obviamente, né? Eu acho que tem um conteúdo riquíssimo, tem bastante cosplayers por aí que poderia ajudar nesse trabalho, e... Eu também poderia participar novamente, não sei, eu sei, porque eu já tava um link pai de família. Agora, então, tá um pouquinho complicado, mas eu poderia participar, assim. A sensação que eu tive no final de Mario Odyssey foi muito bizarra, assim, porque... É um universo, sei lá, meio que uma coisa meio Tolkien, né? meio fantasia. foi gravado num lugar que é o... o a Quinta da Boa Vista. com Vários gramados e, e a água também tem uma cor diferente. Então eu acho que o Nerdice poderia, poderia adaptar Zelda, trazer esse, esse universo de fantasia pra história. Acho também que a gente poderia adaptar outros jogos, como Metroid. 100% de certeza, Metroid. Eu sou super fã da série e adoraria ver. Final Fantasy, eu acho que todos eles aparecem no Smash Bros. de alguma forma, né, mas... Eu acho que são jogos que eu gostaria muito de, de ver adaptados. Tô aqui com os dedos cruzados para quem sabe um dia eles possam produzir algo sobre Final Fantasy, Resident Evil, League of Legends, Free Fire, Call of Duty Modern Warfare. Mario Tennis, cara. Pronto, olha aí. O, o, o Halloween nasceu no Mario Tennis. Seria perfeito uma partida de tênis. Animal Crossing, que tá bombando pra caramba. Eu gostaria muito que a Nerdista começasse sabe, a adaptar, por exemplo... Punch Out, Excite Bikes também seria bem interessante Porque seria uma espécie de é, Speed Racer da Nintendo Só que com motos Podia fazer alguma coisa do Earthbound Além disso, tem Xenoblade, cara Street Software Raid e outros jogos da Capcom aí que estão bombando também. Eu acho que seria muito, muito, muito, muito legal se adaptasse em Bayonetta. Os principais jogos da Nintendo que eu gosto, graças a Deus, eu já ouvi o Nerd disse produzindo. Então eu estou muito satisfeita, eu estou muito feliz. A primeira coisa que me vem na minha mente é o Donkey Kong. Se eu pudesse escolher uma, eu escolheria Donkey Kong. Eu sou muito fã dessa franquia, mas eu sei que a execução disso seria algo muito difícil. Mas, já que é pra falar aqui, Donkey Kong. Pokémon, óbvio, pra mim o Nerdista tinha que adaptar Pokémon. Mas, se isso eu vou estar dando um tiro no meu pé, que eu não faço ideia de como a gente produziria Pokémon. Mas a gente sempre consegue dar um jeito nas coisas, né? A gente sempre dá uns nós em pingo d'água, então vai que um dia a gente produz Pokémon. Basquete, Super soca e FIFA 98. Caraca, essa de ruim hein? <risos> Ô, louco, velho. Vai ficar bom, hein? <risos> Todos. Como foi a viagem para kart para BGS? Posso dizer que eu não dormi. E eu dormi no chão do estacionamento. Para BGS eu já estava em São Paulo. E foi assim que eu caí de paraquedas no canal Nerdice. Porque no estacionamento do evento mesmo, o Vini e o Tata me abordaram. E me, me convidaram para estar tá participando, para fazer a Princesa Peach. E eu aceitei na hora. Eu não cheguei a gravar no, no Mario Kart, então eu não fui para a Guarapimirim mas eu fui na BGS, e a viagem foi bem tranquila, e cara, foi uma experiência muito bacana, né? Quem esteve lá, quem viveu aqueles dias, sabe que foi muito legal, muito legal, então assim, foi, foi bem bacana conhecer pessoas novas, com culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas a gente ali convergiu no mesmo lugar todos juntos, e foi uma brincadeira, foi sadia, foi muito legal. Acabei de tomar um ultra-golpe, caí no chão e, e eu cochilei. <risos> A minha viagem pra BGS foi excelente. Eu tava, desde o primeiro dia da BGS, esperando pra gravar a disse, Foi muito divertido. Foi um dos melhores eventos que eu posso afirmar com certeza que eu amei. E que eu vou todos os anos da minha vida a partir de hoje. A partir de hoje não, né? A partir de... o dia que eu fui. Mas a viagem pra a pinha, hein, cara? Que essa foi sinistra, cara. Só dormir? Pensa bem. Você tava lá, né? Você tava trabalhando freneticamente. E aí você tem a missão de estar lá no cartódromo cedo, tipo, com o pessoal saindo de casa, saindo dos lugares onde estavam. Às 5 da manhã, eu nem dormi de tão ansioso que eu tava pra cena. Porque a gente tinha acabado de voltar de uma festa, tava todo mundo virado. Na noite anterior a gente resolveu ir assistir o filme do Star Wars, o último que tinha saído Só que era um evento assim, a, inclusive o pessoal do Nerdista também que organizou A gente não pagou os ingressos, foi a estreia, a pré-estreia da parada E aí tinha uma festa depois, dentro do, do cinema Vocês já viram isso? Uma festa dentro do cinema? Uma loucura, foi, foi muito divertido Aí a gente foi assistir o filme, foi na festa, só que a, a gente ficou até de madrugada na festa E o, o, a van só ia sair, eu acho que ia ser... 6 da manhã, 5 da manhã, uma, a, a, a gente tinha que se encontrar às 5 da manhã. É, tipo, que falam pra não dirigir com sono, <risos> a gente dirige um kart sem equipamento de proteção, foi maravilhoso. Mário. Nossa senhora, ainda aconteceu da... A Mário deve contar isso, cara. E como o Bozzetti eu tive que gravar com muita dor e cansaço, infelizmente eu aprontei na hora da gente treinar com os carrinhos e acabei batendo. Ela machucou o braço no início, caramba. Eu rodei o carrinho e ela veio direto, assim, ó, puff, bateu em mim, machucou o braço. A gente até achou que não ia conseguir gravar. No fim das contas, deu tudo certo. Só que não acabou lá no, no cartódromo, não. Depois a gente ainda continuou gravando na casa do Vini, lá em Petrópolis, e ficou até 6 da manhã, então assim, foi da, da meia-noite da noite anterior até 6 da manhã Me Perdi a conta de quantas vezes a gente teve que regravar aquela cena A sensação do cartódromo, acho que foram duas no, no Mario Kart A primeira foi cansaço, porque a gente já tava há muitas horas acordados A gente ficou acho que 40 e... 48 ou um pouco mais, horas acordadas, a equipe inteira. E a segunda foi uma certa insegurança, porque há muito tempo eu não andava de kart e eu sou um motorista muito ruim. Eu fiquei com muito medo de não conseguir interpretar e gravar e, principalmente, não só dirigir o carro, mas dirigir a filmagem, né, porque é uma coisa muito fora do que a gente está acostumado a fazer. E sei lá, eu não sabia o que poderia acontecer, né? quais eram os, os percalços e que tipo de gambiarras que a gente teria que fazer para resolver. Não adianta você estar tá com tudo certinho, numa boa, tudo definido. Sempre vai ter alguma merda que vai acontecer. Como sempre, né? com, com a ajuda de todo mundo e com, com essas gambiarras é, de gravação, gambiarras narrativas, a gente consegue resolver qualquer buraco que aparece. E deu esse resultado que vocês viram. que eu gostaria que acontecesse com o meu personagem. Basicamente aconteceu o que eu queria, porque eu participei da construção desse roteiro, eu só não seria o personagem ali de fato, né? seria um outro ator. Mas, aconteceu bem o que eu queria, eu não mudaria nada não. Eu acho que, que a gente resolveu da forma que de, deveria ser resolvida mesmo, então tudo certo. A Zelda é minha paixãozinha, né então assim, eu desejo tudo de bom pra ela, que ela conquiste o mundo, porque ela merece. Eu acho que seria muito legal se explorassem mais, tipo assim, a personalidade dela, tipo, os sentimentos dela, que é algo que a Nintendo não mostra pra gente. Seria muito legal se pegassem a personagem e botasse ela se apegando alguma coisa, mostrando mais dela. Ver o Durekman ganhar, de alguma maneira, o Porco Espinho. Cara, eu lembro disso. No, no, no Smash Bros, Eu quando eu peguei o roteiro, eu falei assim, pô, como assim, cara? Peraí, spoilers eu dizer que o Waluigi... O ela traz esse Porco Espinho! Ah o que poderia acontecer talvez fosse um encontro de Link de várias gerações, sabe? Tipo assim, eu fazia o papel do Link da, de Ocarina of Time e eu contracenei com a Zelda de Breath of the Wild, talvez um ajudando o outro, tipo aquele capítulo de Black Kamen High da RX, que veio todos os Black Kamen Rider, tudo quanto é lugar do país ia ficar maneiro. O que eu queria que acontecesse com a Pauline nesse vídeo aqui do Super Mario Odyssey, ela aparecesse desse uma voadora e ó, acabasse com a luta de primeira sem que o Link nem precisasse que ela dominasse o mundo e virasse a nova vilã Ele tá muito mais velho na série Então ele não teria muito o que fazer assim em ação Porque o cara que treina, luta, sabe? Ele começa a envelhecer e passa a virar o mestre e superar o mestre Eu queria que a Misho saísse andando no Smash Bros com a bicicleta ela perdeu lá no primeiro episódio que ela conheceu o Ash. Que ele morresse e nunca mais aparecesse. Grava uma mensagem para o público do Nerdice falando como seu personagem? Eu não consigo gravar uma mensagem para o público como meu personagem, porque o meu personagem não fala. <risos> Mas interpretando o meu personagem em si, falaria só... Porque o Link não fala? Ele só grunhe, sei lá, ele não tem fala assim nos jogos normalmente, né? Hum. Uá, ha, ha, ha. Eu sou a Luigi! Busquem conhecimento, meus jovens! Lembre-se que a maior força está dentro de você, hein? Hum. Um beijo de pêssego pra vocês e fiquem em casa! Eu estou no meu castelo e nem mesmo o Bowser quis me sequestrar no meio dessa pandemia mundial. Lavem bem as mãos, não saiam pra rua, caralho! Fica em casa, porra!